Vamos falar um pouquinho agora da terapia integrativa complementar da ozonoterapia. Bom, a ozonoterapia ela aumenta o sistema imunológico, ela trabalha o sistema circulatório, ela ativa todo o terreno biológico e também trabalha diversas doenças, idosos, dores no corpo, é, fibromialgia. É, lombalgia, artrite, artrose, toda parte de dores que ela trabalha também, porque ela trabalha diretamente na dor, na oxigenação como anti-inflamatório, ela trabalha também em feridas nós trabalhamos em pés diabéticos, em feridas de é, decúbito, feridas também de pressão. Né? Nós temos a infinidade de pessoas que sofrem anos e anos com feridas abertas. Nós temos também a possibilidade de estar trabalhando com hernia de disco, com dores, é, toda parte de protusão dores lombares, dores no joelho, nos pés. Então a ozonioterapia, ela dá uma qualidade de vida para os nossos pacientes. Como nós falamos, ela é uma terapia integrativa complementar. Ela vai complementar todos os tratamentos que a pessoa está fazendo com o médico, ou com o fisioterapeuta, com o seu terapeuta. Então, hoje, a ozonioterapia veio para nos ajudar. E já é comprovado que ela trabalha mais de 262 doenças pelo mundo. Na Europa, na China, no Chile, em Cuba, é utilizada a ozonioterapia antes da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, que foi onde eles se interessaram, porque lá eles conseguiram ajudar todos os combatentes que ficaram feridos. Então isso nos ajuda muito. Outra coisa também que nós temos que frisar muito com a ozonioterapia é a parte da imunidade. Ela aumenta a imunidade. Quando eu aumento a imunidade, eu vou trabalhar também nas pessoas que têm processos com vírus, como a herpes, herpes zóster, herpes simples, herpes genital. É, nós também trabalhamos com a ozonioterapia na parte de melhora do condicionamento físico do atleta. Então, o profissional atleta, aquela pessoa que pratica esporte, que sente dores ou localizadas, ou também ela tem a, que ter uma alta performance, a ozonioterapia também vai ajudar você nisso. Olha só que universo maravilhoso da terapia complementar integrativa da ozonioterapia. Bom, eu vou fazer aqui hoje uma aplicação para dores articulares do joelho. O profissional que pode estar aplicando essa técnica, o fisioterapeuta, o farmacêutico, o biomédico, o enfermeiro, pode estar utilizando o médico, utilizando para as dores localizadas. Então eu vou aplicar aqui no joelho para vocês estarem ver, é, é, presenciando essa prática, mas pode ser feito na lombar, na cervical, nos pés, no cotovelo, em toda a parte do corpo que a pessoa tem dor. Eu vou aplicar em volta do joelho, aonde a minha cliente tem dor, eu vou aplicar a quantidade, a, a quantidade que eu vou aplicar depende do tratamento que eu vou fazer e a posição da agulha também. Bom, para que que eu estou aplicando aqui no joelho? Para dores articulares. O que que o ozônio vai fazer aqui? Ele tem ação anti-inflamatória, ele tem ação analgésica e ele também, ele tem uma ação que já foi é feito estudos que ele faz o efeito do corticoide. O que que o corticoide no nosso corpo faz? tira a dor, desinflama. Então o ozônio ele faz isso E como o nosso corpo reconhece o ozônio como algo que ele já conhece porque nós produzimos ozônio no nosso corpo porque nós temos o que o oxigênio, o O2, que nós colocamos lá no nosso gerador de ozônio, que vai se transformar no O3. Então, o corpo reconhece e vai fazer tudo o que precisa, nas dores, na inflamação. Então, nós vamos dar o quê? Uma qualidade de vida para esse nosso cliente. A aplicação é tranquila, aplicamos no local, fazemos uma massagem para espalhar esse gás. E a pessoa volta para suas atividades normais. Essa é uma das terapias integrativas complementares que nós temos na ozonioterapia, que é para dores intraarticulares ou a parte de intramuscular.